Regina, obrigado, valeu, tá, tá sendo som? cara começou, eu tô aqui fazendo as configurações aqui, acabei esquecendo Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje é dia 5 de abril 2021 E vamos continuar com a nossa linda campanha de Outriders aqui com vocês aqui no canal E antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Anderson Seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva deixe seu like compartilhe com os amiguinhos quiser doar estrelinhas também fica à vontade estamos aqui junto para a diversão de todos que curtem e amam videogame beleza é. deixa eu só terminar de configurar aqui alguns alguns esquemas aqui Isso é. tá, aqui não vai então tchau e aí a gente já começa com esse game Outriders, cara, cara, tá um Joguinho legal, Pro problema Que tá dando muita Muito problema de conexão Mas o jogo é legal, mano O jogo vale a pena para quem Tem condições Pode pode ir Que o negócio é legal É, que chato isso aqui, cara Pelo amor de Deus, mano. Não serve pra nada esse aqui, então Tchau Ô, oh, Maicon Obrigado, cara, valeu Valeu por, pelo follow aí Thank you Obrigado Caramba, cara, tô colocando aqui os esquemas aqui e não tá configurando certo Mas vamos Vamos, vamos tentando aqui, valeu, Maicon Obrigado é nóis, tamo junto. A Gente, já, já começa. Já era pra tá conectado o jogo, né? Aí, ó. Tá aí, ó. A zica que, dá, que tá dando o jogo, ó. O jogo não tá conectando, cara. Nem problema no servidor. A, a Square tá... Tá... Então, vamos sair daqui também. A Square tá... Tá dando várias... Eh, pedindo várias desculpas no Twitter Perdão, desculpas Porque o jogo não tá indo Valeu, Elton, obrigado E porque tá, fica aí, ó Fica conectando, ó Vamos ver se vai, né Opa, foi, boa Então bora jogar Vamos ah, o que é isso aqui? Ah, tá. Então é o seguinte, ó. Para quem não conhece o game, o game foi lançado agora, agora, literalmente. Não foi hoje, né? Foi semana passada, dia primeiro de abril. E assim, o game ele é da Square Enix e é um é um shooter de terceira pessoa, cara. É legal. Porém, tá dando muito pau. E isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, desconexões conhecidas. Multiplataforma entre PC e console. Então é o seguinte: se eu quiser jogar com um amiguinho que não esteja no mesmo console que eu, tanto faz videogame ou PC, não vai funcionar. Então ele tá falando aqui que não vai funcionar. Opa! Ô, nerd! Nerd, velho, nerd! Ô, amiguinho! Você tá aí com nós? Cadê você, amiguinho? Porra, meu rei. Eu tava travado aqui a... A mensagem aqui das estrelinhas. Não tava vendo aqui. Ô, oh, filho. Você tá bem, cara? Quanto tempo. A gente nem se fala mais, né? Esqueceu dos amiguinhos. Ah, virou estrela estrela. Você <risos> tá bem, mano? Como é que você tá, cara? A gente nem se fala mais, né? Tá tão... A vida tá tão... Tá tão daquele jeito, né, nerd? Tá... Tô... Uma maravilha Faz tempo, tô querendo Pegar uma live sua oh, Obrigado, cara, obrigado Eu tô fazendo muito pouco lá no Azulzinho Na verdade não tô fazendo, né? Mas de quarta-feira eu, vou... eu vou Eu vou fazer lá no Azulzinho Tá nada, eu vejo que você tá Você tá Você tá Você tá bombando lá Semana passada eu fiz lá Aí tava lá só o seu nome, né? E você tava bombando lá, Fita. Você tava bombando. Só no... Como é que é? Só na conversa. Ai, meu. Vou comer um chocolatinho aqui, que eu tô com vontade de comer um doce, meu. Não é bom comer quando você joga, tá? Você estraga todo o controle. Mas vou dar uma mordida aqui. As ganks enganam. <risos> É, nerd, na verdade, né, acho que a gente, é... a gente é enganado de todos os jeitos, né? A gente é, ilu... a gente é iludido, fala a verdade, né? Nós somos iludidos. tão bem, graças a Deus, todo mundo bem, glória a Deus. E tudo indo aqui, né? São Paulo tá um... um caos aqui, né? Você já deve ter visto aí pelos jornais. Mas estamos sobrevivendo E você, como é que tá? Como é que tá a Karina? Como é que tá os filhotinhos de quatro patas? Eu acho que eu vou tomar meio que um pau aqui, mano Estamos bem ah, que bom Engasguei chocolate Tá trabalhando no home, Edu? Tá, né? Você já, você já tava nessa pegada, né? Cara, pelo amor de Deus Ai, errei Caraca, velho! Zoado como sempre. <risos> Ai, do, Ai, caraca, caraca, caraca! Pelo amor de Deus! Cadê eu aqui, mano? Não tá legal mesmo, não, né? Filho, tá pelo amor de Deus! Se oculta aí, em nome de Jesus! Corri. É... Mano! Não tô entendendo nada. Corre, filho. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre. Meu Deus! Por que, que ele vira pra cá? Ah, tá certo, mano. Ai, morri. Esse jogo é uma pegada meio Gears. Exato, Edu. Exato. Ele é muito parecido. Tá assim. Na verdade, junta. Oi, Manoel. Obrigado. Comendo um chocolatinho aqui pra... não segurada na fome. Obrigado pelo follow. Forte abraço. Seja bem-vinda. É... Oi, Edu. É misturado, cara. Misturado com Gears, Destiny, Black Desert. É legal, viu? É legal. Valeu a pena. É que no Game Pass tá de graça, né? É, de graça naquelas, né? Nossa, mano... Filho, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo aí? Nossa, vou correr daqui. É legal, Dudu, dá pra. Dá pra fazer uma brisa aqui, cara, jogar nós aqui. Mano, quem tá atirando? Falar nisso, e o Farley? Nem aparecido muito aqui? Aparece E o nome do meu personagem se viu que é Farley, né? Em homenagem a ele Ele aparece sim Não aparece sempre, mas tá Mas tá aparecendo Ai, que dofinho, mano Mano, pera aí O que tá... Quem que tá acontecendo? Por que que eu tô passando mal assim? Figura, figura, é uma figuraça Oi, Edu, falar nisso Eu te marquei numa postagem no Facebook Lá, mano, você viu que vai sair o P&D 3? Lembrei de você na hora É, é verdade Ele veio aqui essa semana passada Dizendo que tava, tava Tava ruim, né? Mano, eu não tô conseguindo passar desses cara. Tá muito difícil aqui, cara Putz eu tô acessando quase nunca Ah, relaxa Relaxa Eu, eu vi e pensei em você na hora Carrega, filho Não tem granada, né? que isso aqui? Ai! Eita! Mano, por que que eu tô morrendo? Por que que eu tô morrendo? Por que que eu tô morrendo? Fala pra mim! Eu curto o hein? É, eu tô ligado. Ah, pensei em você na hora. Falei, mano, preciso avisar o Edu. Nossa, ele não vai recuperar energia. Nossa, ferrou, mano. Eu achei que ele recuperava energia. Recupera aí, fio. Nossa, tem uma par... Tem uma par de, de, de, de, de, de, de, de inimigo, mano. Eu queria saber por que que eu tô morrendo. Eu realmente eu queria saber, mano. Os caras tão me arrebentando, cara. Você joga PD? Ai, ah, eu joguei com você, mano. Eu não tenho muita expertise posso jogar Mas eu, mas eu curti o game, viu Mano, pelo amor de Deus, cara Eu não sei como tem que passar aqui, mano Acho que tem uns trocentos Cara, é, é, Eu não tô conseguindo Deixa eu ver se dá pra ir Um caminho por cima aqui mano. Tá sem sentido isso Não, Edu Não tá, não Ele tá como afiliado Mas não tá monetizado Ah, precisa ter um monte de, de, de. Precisa ter um monte lá, cara, de coisa pra. O que aconteceu aqui? Não dá pra monetizar, não. Quer dizer, dá, dá, né? Onde encontrou ele? Vamos lá. Onde ele está? Dentro do bunker, na colina. Queria olhar nos olhos dele quando você quiser ele pagar pelo que fez. Opa, caiu um esquema aqui. Ai, não! Por enquanto eu recuso. Talvez uma outra hora. Sou a única que se livrou. Todo o resto se foi e todo mundo morreu. Meu, tem que ter um jeito de passar por aqueles caras Não tem sentido Aqui é por estrelas, Edu Aqui tem que fazer as doações de estrelas E aí entra lá um valorzinho X na conta Cara, só ganhei duas vezes aqui E depois nunca mais Eu achei que tinha como dar estrelas Pra vocês, pra vocês darem, sabe? Eu tinha visto alguma coisa do tipo na. Uma galera comentando, mas eu nunca. Eu nunca consegui, mano. Dar, doar estrelas pra. Pra quem tá assistindo, pra doar no canal, sabe? Mano, é. Cara, mano, arrebentando aqui, ó. Olha os caras, tá vindo aqui, ó. Olha os caras, tá vindo. <risos> pegaçando aqui, ó. Fica vendo. Ô, oh, louco! Deixa eu, dar um pause aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eita, nós! Oi, oh, Edu, obrigado, Edu. Não precisava. Olha! Yeah. Tipo assim, olha! Você é louco, fita. Não faz esses bagulho, não. Que a gente tem um infarto aqui. Não faz isso. Obrigado, Edu. Valeu mesmo, cara. Obrigado. Obrigado mesmo pela consideração. Aquela parceria de sempre, né, meu? Olha o grandão. Valeu mesmo, obrigado. Então, aí rola essas paradinhas de estrela. É legal, só que... Tá ligado, né? A gente... A gente não ganha nada. <risos> Ai, caramba. É só um teste, porque eu não sabia como funcionava. É então, tem um esquema Eu, Tem uma galera que fala que dá pra fazer uma doação gratuita Eu não sei como faz isso Eu já olhei de todos os cantos Mano, mexi em tudo que ter lugar do Facebook E não tem essa opção Poxa, acabou a munição Eita, o que foi isso? Que barulho foi isso? Edu, para com isso aí, Edu Você tá gastando dinheiro, meu rei Para, fio Tá doido? Deixa que ele vai ficar sabendo Não é besta mesmo Obrigado, valeu, fita. Tá, é nóis Obrigado E você, como é que tá o trampo lá, mano? Ah, errei. Como é que tá a situação em Piracicaba aí? Aqui, você deve estar tá acompanhando aqui. Ah, é, ela deixa os ajudar os amiguinhos. É, Karina é gente boa também. Karina é uma figura, né? Eu me divertia muito com os vídeos do... No das caixas, viu? Você também zoava ela também, Edu. Ah, é uma porcaria. Também tá jogaram de lado. Né? Ah... Eu, eu falei pra você que eu mudei de função. Eu deixei de ser analista, né? Agora eu tô. Agora eu sou supervisor de vendas. Me ferrei. Acho que eu devia ter ficado como analista. <risos> Não, tava sendo bom, tá sendo bom. Monetariamente tá sendo bom. Mas o trabalho aumentou. Virou chefe. Virei nada, Edu. Eu sou chefe do ar-condicionado. Nossa, não para de vir os malucão aqui, mano. Como que os caras conseguem me acertar de lá? Se nem eu enxergo os caras. É tudo errado mesmo, né? Para de correr aí, ô Zé do Brejo. Isso lembrou que você comentou Isso ia ajudar Dá metralhadora, não vai Edu, é muito ruim essa metralhadora dele aqui, mano Vamos ver, vamos dar uma avançada aqui Olha lá Mas quem tá tirando, cara? Não tô entendendo, eu não, eu não tô entendendo isso, mano Olha lá, ó não, não é tiro isso Eu lembro que você comentou, isso ia ajudar É, deu, deu uma ajudada legal, viu Não posso reclamar não, Edu Verdade. Agora uhum. tô, tô trabalhando com uma equipe legal. Ah, tem uma metralhadora lá, arrebentando ali em cima. Ai, droga! Quem tá atirando, mano? Caraca, que. E o ter Falar com ele nunca mais, Edu. Falei com ele. Na verdade, ele mandou uma, uma chave pra mim de um game. É, Simulê. Um game de simulador. Depois, nunca mais falei com ele, mano. verdade, perdi contato com muita gente, meu. É tanta correria, né, meu? Aí você faz live, não esquece, esquece pros parça, muda de plataforma, acaba não tendo tempo, sabe? É, felizmente, a... acaba acontecendo isso, meu. Até, até foi até bom destacar tacar no assunto, preciso até chamar ele, né? Mais um Olha lá, tá caindo um bagulho aqui de cima do negócio. Tô com um jogo de terror pra jogar em quatro. É o... Não é o Blood for Blood, não, né? Mano, quem que tá atirando? Ai, meu Deus do céu! Devor topa, opa, topo sim, tá na Steam. Demorou. Fora. Ai, droga. Demorou, tá? Eu vou. Vou Vou olhar aqui. Ai, filho da mãe, errei. Parece aí, cabeção. Matei? Oi, oh, doce, deu sorte, hein? Vou pegar a chave de Não, fita, mas não tem que comprar? É, esse aqui é, filhão Esse é o melhor microfone que eu já tive Na minha vida Esse aqui é aquele seu lá, aquele seu presentão lá Tá aqui, ó, firme e forte Deu uma queda aqui no braço dele, suspenso aqui Felizmente Você vai bastando pro lado, sabe? Você tem que limpar Acabou dando uma desajeitada no braço Mas ele tá firme e forte aqui Ah, entendi Demorou, Edu Quer jogar amanhã? Bora jogar amanhã? quiser, a gente já joga amanhã já. Sério? Olha, Edu, eu coloquei uns filtros, cara. Eu coloquei uns filtros no, no, no OBS. Eu andei funcionando bastante lá. Eu coloquei redução de. E tem um ventilador aqui, ó. Daqueles antigos. Se eu tirar ele daqui, ele quebra. Só ele, ele tá literalmente preto. Ele parece uma turbina de avião. E aí eu uso ele como... Pra eu identificar como é que tá o barulho O que que acontece? Fala, Otávio, e aí? Warzone só quarta-feira? Isso, Otávio Só quarta-feira, cara Eu tenho que escolher os dias, Otávio para dar tempo de jogar tudo, senão não vai, mano É muita coisa E aí eu coloquei uns filtros No, no OBS, do que deu uma melhorada, cara Não, esse microfone é espetacular Isso aqui foi um dos melhores presentes que eu tenho Nesse quarto aqui, foi esse aqui, cara Graças a você, né? Posso por você? Tava naquele fone de ouvido azul lá. É vermelho. Amanhã não joga. É quarta, Otávio. Pode ser quarta? Amanhã é terça. Amanhã é terça, né? Hoje é segunda, né? Ver se tem alguma coisa aqui, que não tem nada. Vamos lá. Ah, então, agora o Otávio me deixou confuso. Eu achei que fosse terça hoje. Então, Edu. Aí eu acabei colocando os filtros aqui, mexi pra caramba. E aí, ficou bom assim, cara. Mano, o FB é um lixo. Tô me matando aqui pra fazer os negócios também. O azulzinho, né? Então, tô na programação de segunda terça aqui. Quarta-feira vai ser Warzone. Vai ser no... Vou falar as cores, tá? Vai ser no roxinho. E no vermelhinho. Falaram pra eu falar, de... pra eu falar desse jeito. E aí... Vim, foi. Foi por isso mesmo. E quinta e sexta é, no azul de novo. Não sei se você se conseguiu entender. Pelo amor de Deus, cadê a minha metralhadora? Não, não, não, não, não. não. Cadê a minha metralhadora? Para, para, para, para. Oxi. Ah, então. Eu tô nessa pegada aí, Edu. Isso que eu não gostei desse game aqui, cara. É muito zoneado aqui, ó. É muito mal otimizado aqui o esquema de... Interrupções e resistências. Inimigos divergentes e criaturas aprimoradas pela anomalia podem lançar suas próprias habilidades e proteger, proteger se das suas. A habilidade de interrupção Acúmulo de resistência Resistência de efeitos Tá, beleza mas... Você tá compartilhando no Tô. Tô Tô, mano E é o seguinte Bate-papo da... Do Facebook aqui é uma merda E aí, mano Os caras mandam mensagem lá e eu não consigo ver porque, meu, vai uma memória lascada, né? Você tem que ficar abrindo 5, 6 abas Dos navegadores, né? E aí eu acabo ficando só nesse Tenho acesso Tenho acesso lá Mas eu queria é, Responder a galera simultaneamente mano. Eita, eita, eita Meu Deus O que, que é aquilo lá, cara? Oxi Que mer... Que merda é essa? Mano, o que, que aconteceu? Nossa, mano Olha que pau ridículo do jogo Ah, que merda É, não dire... É, isso É muito ruim, cara Muito ruim eu sei que os caras aí que tem Uma quantidade enorme de inscritos aí Tem umas ferramentas diferentes Mas... Cadê minha metralhadora? Mas é muito ruim, mano Muito ruim mesmo e eu não manjo mexer na programação. Tem as configurações de chat que é em formato CL, se não me engano, né? Olha o cara! Ele ressuscita, mano. Ai caramba, eu morri. Não é pau do jogo, não, mano O cara me puxa pro centro do bagulho Cyberpunk Cyberpunk tá bugadaço, Edu Nossa, mano, vou falar pra você, o jogo da hora É legal Mas meu gráfico bosta É, cadê o dano dessa arma? Mas gráfico zoado, Edu. Zoado, cara. Vou falar o óbvio pra você, viu? Nossa, que lixo de arma essa aqui, hein? Alcances... Nossa. Essa é a nove. Ah, tudo faz. As duas é uma bosta ver aqui. Boa live, valeu Edu, obrigado. Vamos, me manda mensagem lá pra gente se falando. Ó oh, fita, você... fica aí, vai embora não, fica com nós. Meu, tem que ter alguma opção aqui, cara. Não é possível. Nossa! Que mata o cara, mano Ai, caraca Ah, cê tá de brincadeira O cara não morre Não é possível, mano Correu? Caraca, mano. Foi? Que treta. Esse cara é do mal, hein? Você imagina os inimigos futuros. Graça. Ai, caramba. Ah, Cara, os caras conseguem me acertar de longe, mano. Olha isso. Achei muito ruim o sistema de combate desse jogo, mano Sai daí, filho Pelo amor de Deus faz lembrar daquela missão em damasco quando resgatamos aqueles diplomatas quando eu te salvei daquela turba com vagões <risos> é mais tipo aquela vez que eu te salvei daquele pessoal que invadiu Washington aquelas missões parecia que a gente estava lutando por um motivo mas esse lugar de merda nunca valeu a pena então por que você luta agora? só estou tentando sobreviver mais um dia Chefe, a gente tá por um fio. Então parece que escolhi uma boa hora para acordar. É mais ou menos, na verdade, né? Cara, ah, essas armas são muito fracas, mano Olha isso, cara, não, não... Mano, que horrível essas armas, cara. Vamos ver essa aqui. Olha isso! O cara tava em cima de mim Que treta isso aqui, hein? É muito ruim o combate dos caras, velho. Olha, não dá pra ver. Gente morta. Parece que foram tostados. Merda! Toma cuidado! Caraca, olha o tanto de corpo aqui! Que isso? O negócio é cyberpunk, mano? O negócio fica flutuando? Olha isso, que estrago, hein? Ferro, pra que serve isso? Ixi, Minecraft, agora, hein? Tem mais aqui embaixo, aqui ó. Cadê? Tinha mais aqui, né? Acho que eu confundi. É pra cá ou é pra cá, mano? Vamos ver o que, que tem aqui. Vamos ver essa arma aí. Bullet enferrujado. Estabilidade. Nossa, tá maluco. setenta precisão 76. Alcance. É, isso aqui é melhor, hein. Que melhora essas armas, cara Vamos dar uma olhada nessa parada aqui Deixa eu ver se dá pra fazer isso Detalhes Desmontar Não dá pra melhorar nada Equipado, equipado. Tem capacete. Olha o tanto de corpo que tem aqui, cara. Tá pior que Dante's Inferno isso aqui, cara. Olha isso! Boa! Caraca! Só que eu tô com duas sniper aqui. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Vou tirar uma delas deixa eu ver qual que é isso aqui olha setavo tá... vamos pegar uma metranquinha aqui essa daqui eu acho ver uma coisa não tocar uma errada pera aí essa daqui não é essa aqui você não me engano. não essa Cadê? A topzera das galáxias. Não era isso aqui, mano? Bora. Acho que vai ter ziga aqui, mano. Cheguei na torre solar. Vou entrar. O que você está vendo aí? Umas faíscas elétricas estranhas por todo lado. Então você está chegando perto. Esse divergente, eu não te falei? É uma aberração elétrica bizarra. Quer dizer que ele acende lâmpadas? Não, ele feita tudo no raio de um quilômetro. Olha, eu sei que você sabe se cuidar, mas... esse filho da puta está em outro nível. Mas agora eu também estou. Vamos ver aqui, vamos ver se... Isso aqui dá o um downgrade. Nossa, mano, vai ser uma zica enorme aqui, hein? Com certeza. Nossa, velho... Como é que luta com o um cara que o cara atinge? Eita. Caraca fica, fica impossível, né <risos> Não tem granada, não tem nada, mano Tem defesa, não tem nada Ah, filhão! Mano, você é louco, o cara não, o cara, o cara fica se recompondo, mano. O cara não é tão difícil, né? Quer dizer... É. É difícil. É difícil. Vamos lá, filhão. Vamos lá. Nossa! E uh. Que putz, devia ter lido ali. Mano, é impossível, cara O cara tira todas as energias, mano lá Так. Ah, não atendi. Quase matei o cara. Vamos tentar mais uma. Matei o cara? Caraca, velho Caramba tre... Então, Outrider, agora já matou alguém Nós divergentes não morremos fácil, não é? Sete Venha Precisamos conversar Vamos lá conversar, ué Bora, bora lá Eles pediram sua ajuda para lutar contra aquele divergente Por que não ajudou? Aquela monstruosidade patética Era só uma distração Tem gente morrendo por causa dele Sem essa rota de suprimentos Todos vão morrer Criaturas frágeis Matando mais as outras por migalhas Desperdiça seus talentos Resolvendo os problemas deles, tentando vencer essa guerra inútil e interminável. Precisa entender que você não é mais como eles. E daí? Devo fingir que sou um deus que nem você? Eu não estou fingindo. Mas você é ainda mais especial. Divergente e Outrider. Outrider final e singular. Faça o que veio fazer aqui. Vá! Além da fronteira, essas pessoas precisam de deuses. Só alguém como você pode guiá-las para o futuro. Por que não você? Ele é conhecido como Moloch. Ah, a minha guerra é outra superior a essa briga mesquinha. Minha guerra é contra o pior do nosso tipo. Ele é poderoso demais. Ele vai destruir todos nós, a menos que eu vá atrás dele mas essa luta não é sua o seu destino é ser guia achar uma saída para essa matança nossa, não entendi nada Outrider. feito. Sua rota de suprimento está aberta, estou indo para casa. Alguém andou lendo a Bíblia aí, Moloch? Moloch é o deus da Babilônia, Alfredo, cara. o que você fez? 100 dos meus morreram tentando. Não me agradeça ainda, Tem uma guerra para vencer. Não sei se nessa guerra maldita vai ter vencedor, mas tem coisa mais importante para você fazer. Venha me ver no meu bunker. Bom, turma, vou encerrando por aqui. Espero que todos tenham curtido. Para quem vai assistir essa live depois, muito obrigado por ficar até o final. Uh, não se esqueça de se inscrever, de seguir a página, de curtir. Só me procurar nas redes sociais também que você me procura. Então, ter, segunda e, é, e terça-feira vamos jogar Outriders, ok? Quarta-feira vai ser a nossa programação, como eu tinha postado no Instagram. Vai ser com Warzone. Quinta e sexta com Cyberpunk, ok? Turma, muito obrigado pela presença de vocês. Forte abraço, bom descanso, até amanhã. Valeu e fui. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu.